Fala, fala, galerinha. E aí, só! Eu, eu sou Norberto, pra... esse é o um Elefante Literário, e hoje a gente vai dar uma de artista. Aqui. <risos> capas e a gente tem, o que? 10 ou 15 segundos? Vamos decidir aqui? Acho que a gente tem que ser, né, desafiador em 10 segundos. Tá, 10 segundos para desenhar uma capa e o outro tem que adivinhar que capa é esta. Então vamos começar. Quem começa? Tu, né? O ganho tu, né? <risos> Pera, pra pedalar assim, já! <risos> Ui, tá assim, já! Peguei! O quê? Tá, então, você começa? <risos> o quê? <risos> Quem ganha, como é que eu vou ganhar? Começa! <risos> você vai desenhar, eu vou dizer o livro que você vai desenhar a capa. O quê? Okay. É, tá escrito aqui, peraí. Hã? Não é não? Não, eu vou fazer pra você adivinhar. Ah, não, você começa escrevendo. Gente, bota aqui nos comentários <risos> se isso é injustiça ou não é. O quê? <risos> Justiça <risos> ou não, viu? Então começa desenhando, você quer o que eu na sua vida. É Hã? Ah? tu começa desenhando então? Então pra você adivinhar. Ah, não, não peraí, o que é? Tu vai desenhar e eu vou adivinhar? É. Ah, esse vídeo eu já comecei pensando errado, né? Eu vou dizer, esse livro vai desenhar a capa dura que eu disse. Não, não. Você vai desenhar o que eu vou desenhar. Nossa, é muito fácil. Não, pô, valeu. Eu aqui, assim, é muito fácil, ok? A gente tá aqui, ó, estabelecendo as regras ao vivo, a, gente tá a regra, um Acho que não faz sentido esse método. Tu acha né? que faz? Não, não faz. Três... Peraí, peraí, deixa eu pra, pra contar a caneta aqui, né? ah já esqueci de novo, mas vai dar bom. É eu posso ficar olhando? Pode. Aí eu vou ter que adivinhar nos 10 segundos? Não. Tipo imagem e ação? Eu tenho 10 segundos pra desenhar, aí eu vou mostrar. E eu tenho um, tempinho, fazer, pra, é. se, não, eu um despenho, tempinho pra... Aí a não precisa tá bom. Um tempinho? O quê, bom. né? Peraí, eu vou Um tempinho, cinco mundinhos. Ficar. Um tempinho, dois minutos. O quê? Porque... Um, dois, três, meia, olha assim, já, três, dois, um... Vai, Foi! <risos> dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Você tem um para! para, para gente... Tudo bom, não, agora se você quer, quer acabar com a minha vida, você faz isso aqui. Dá pra ver, será? A gente tá fazendo um recorte, será que dá? Você consegue? Essa que eu sei que é a peça. Ah. interlúdio. Olha aí. Essa dá foi mesmo? fácil. Não, agora essa foi fácil, eu achei. Muito bem, você foi oh, boa amiga. O que é que? Vamos comparar aqui, por favor. Eu fui ótima. Sério. Você é. acha é. que dá pra ver? Acho que Não sei que dá pra ver. Sei sei não também. Se não der, paciência, vai dar certo. É isso. Deve ter 10 segundos, gente. Vamos aí, não desenho. Ah, deu não certo. Não foi certo. bom, eu achei. Vamos lá. Não olha ainda, fechou aí. Vou lembrar como é a capa. 3, 2, 1, vai acabei. Só rápido. Antes do tempo, você não vai ah, acho que Desculpa, consegue, da <risos> da... Da... Da... Da... Assim. Ah, aqui, tá? Corta, recorta, Dá assim. Vai adivinhar? agora. Que capa é essa? Esse aqui no caso é o nome do livro. Eu não podia escrever, né? Pra você não adivinhar. O nome? Ah, isso é, é É, essas que... linhas são o nome, tipo e assim. Você quer é uma bola? Só umas bolas. É só é um... é umas bolas. <risos> Dá atenção, eu pensei que todo mundo sabia essa capa. Pra mim era super fácil. <risos> não, provavelmente vai não ser é super fácil, né? Mas. Eu vou botar assim quando você quer. É... Aqui é um doutor, aqui é uma palavra, aqui é outra, aqui é outra palavra. Parece... Estam parece tanto caso de John Green, mas. Ai, vai, vai aí. O tempo tá correndo. Eu vou só a, a ah, campanha. Não, não, não, não sabe? Não. Isso aqui posso dizer a cor, isso aqui é azul. Azul. Tudo isso aqui é azul. Perdeu sua oportunidade já. Ah, eu sei qual é. Porque eu não vou ficar eu, de é. de aquele, eu não sei o nome, mas é aquele do, de vigorofobia. É, é, tem que dizer o nome. Ah. Eu, eu tenho que dizer, ah. senão não acerta. Eu tô lá, eu não sei não. Eu não li, eu não sei como. Tudo bem, segura que eu vou pegar pra você ver qual é. Mas eu acertei. Valeu, sério, valeu. Tá. É, deixa eu ver. os pedaços. Uau? Okay. Não, o pior que parece mesmo. Foi, foi top, foi, foi, foi amigo também. Foi amigo. Bate aqui então. Foi embora, foi? foi. Top. Ah, eu vou dizer logo aqui que eu só peguei capa fácil porque eu não sei desenhar então. <risos> Olha, Vai você pode contar? Vai. 3, 2, 1, 6, 2, 3, já! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8 9, 10. Mão pra cima, eu que mando pra cima, parou. Menina, azeitona. Não, cara, <risos> O Carolina tá com um meio, né? O que não, é? <risos> Aceitou o quê? Eu não aceito o título. Vou agora desenhar um pra que você vai eliminar. Agora eu duvido que você advide. Ei, minha caneta. Fecha o olho que eu vou pegar aqui. Eu vou ter que mudar os meus, gente. Porque Isso? ele vai saber tudo. Esse aqui é assim. Tá, ah, beleza. Vai lá. 3, 2, 1. Foi! É o de Patrick Ness, que eu não sei o nome também. Eu já tô, ainda tô aqui, aí ela já tá <risos> vencendo o nome. Mais ah, que, que isso, um é isso? Que... É, mais do que isso, errou que... de novo. O que é Ele só bota ali ficando lean, mas enfim, é essa capa aqui, ó. Mas o que é isso. Ô, <risos> oh, não vai dar pra ver, será que vai dar pra ver? Vai, tá, mulher, confia. Eu... Ficou top. Ficou. Quando você fez isso aqui, já deu você. Já ver. deu, né? Eu fui... Não, essa aqui eu pensei tipo, ah, você foi, pra... Muito foi pra. Eu achei muito meio. Foi pra ser, eu aceitei, Deus. achei. Depois eu vou fazer um benefício difícil, só pra você. Eu... Bora. Um, dois, três, meia. Então, uma vez eu posso ganhar dois, três, meia já. Dois, dez. 9? Foi, acabou para tudo. Acabou comigo? Eu sei que não é esse, minha gente. O gigante enterrado é.. Agora esse aqui não é uma.. Árvore. Esse aqui é qualquer coisa, menos dessa árvore, o okay. Eu achei igual. <risos> Alguém tá vendo isso aqui? É prova, o okay. quê? Eu botei esse livrinho só pra ser engraçadinha, porque eu sabia que ele ia acertar. Essa é e se ele era... não acertasse, isso é pior ainda, porque é o livro favorito da vida dele, então eu ele ia acertar. Okay. É obrigação de acertar. <risos> Mas... Eu vou botar agora também, é muito fácil, agora se você não acertar, vai ter que pagar uma prenda. Vou botar fita na cara, quero <risos> Inclusive, se você não viu, veio aqui nos cards o vídeo que a gente fez com o Dani. Fita na <risos> cartinha tinha fita na cara, na cabeça. O livro qual era mesmo? Ah, lembrei. Fecha o olho de novo que eu não lembro da capa não, vou ter que olhar. Olha não. Pronto, tá preparada? Ai, tô 3, Pode? 2, 1, vai. Vai quanto tempo? Top. Mais ah, top do que esse possível. Aquele dos monstros. Não, é se assim, você não tá valendo, brincadeira de jogo. Porque aqui tem é aquele. Ah, aquele dos ele monstros. só bota o livro que eu não li. Eu não sei, não, mas é o da side dos monstros. <risos> aquele livro do monstro. Que monstro é esse? O que Cara, Olha, pai, esse é esse? Eu tenho que olhar aqui na minha mão é prova Agora todo mundo tá de prova também que ela só tá dando a resposta pela metade Eu vi em vozinha, botando livro que você lê É, literal é O seu livro, ai ah, meu Deus Eu não sei como desenhar isso não mas Vai tá dar certo, certo. 3, tá. 2, 1, marcando Vou virar assim, mas eu tô contando, tá? 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9 Acabou, para de rir, eu tô... não sei como você Para de escrever <risos> <risos> <risos> Que péssimo, pior o pé que eu já vi eu vou logo pegar o livro, porque eu já sei qual é. Eu não vou mostrar, não. <risos> Olha, esse aqui foi o desenho que a Carolina fez. Tá vendo? Quem tá vendo? Espero que tá... todo mundo esteja tá vendo, vendo bem. Do livro, 15 dias de Desculpa, É isso <risos> <risos> <risos> aqui que ela fez com o seu trabalho, Vitor. O <risos> que oh, é que você... Ó, tá. Gente, desculpa. Deu certo, mas ficou top. Não <risos> ficou <Eu> tão... <tô> dando... <risos> Umas perninhas descendo, vixi. Esse aqui assim, tá com a minha filha, ficou na outra o pior é que na minha cabeça é tão claro, rapaz <risos> Tá tipo idêntico é é, Não, entendo não dá não, né? Você quer passar um pouquinho Mas parece tão fácil de desenhar Mas eu não nasci com esse dom, desculpa Deixa o olho aí Ah, vai ser um... Tem que ser um é bom um que você rebutulou, né? O Gente, eu faço um, é um é fácil, então. eu vou fazer um... Difícil. Você acertou todos, mesmo que não tenha acertado o título, então eu vou subir o nível. Assim é fácil, né? Subir o nível, acertando ah, tá o campeonato. Acho que todo não vai saber o título desse não, mas eu vou fazer o mesmo assim, porque eu acho legal. 3, ó. 2, 1, foi. Oh, é o do pinguim. É, você tem o um pinguim, desenha a okay? boca. É daquele... Ah, é ela... Já terminei ah, ó. Que... Ele já tá em 15 segundos e eu já tinha aqui, ó. Tá, tá, e... oh, gente. Eu sei qual o livro, mas não sei o título, Eu vou saber, escrever eu, o, o começo do título, então. Uma. Uma jornada. Não, errado. <risos> Perdeu um ponto. <risos> uma mensagem de. Esperança. De... Esperança, muito bem. Ganhou mais meio ponto. <risos> gostaram? É, foi okay. Eu gostei. Isso foi top. Foi top, não foi? Assim, é muito fácil, né? Eu não soube nenhum oh. título, mas porque também os livros dele, a leitura são dele, eu não li nenhum. Mas bom, amigo. Bate aqui então Você foi top. Uma, uma... Você uma foi domingo, top, outra foi outra top. E e top. Eu fui, né? Foi. Acho que eu pra isso. Agora, se, se você quiser alguém pra fazer a capa do seu livro, pode me chamar. Porque ilustração é comigo. O okay? quê? Não me chama. <risos> Elas. Se você adivinhou esses livros, deixa aqueles comentários dizendo assim: hashtag adivinhei. Provavelmente você, não, pra, se assim, a... você não conseguiu nem ver. Vamos ver na edição como é que vai ficar esse negócio. Mas. Se deu certo, deu sinal. A gente se divertiu. Espero que vocês tenham se divertido junto com a gente. Sim, mas foi ótimo. Lembrando que, né, hoje é domingo e ao final desse vídeo temos mais um kit de sorteio sendo divulgado. E esse kit é composto pelos seguintes livros: O Maravilhoso Bistrô Francês, de Nina George. Eu, você, a garota que vai morrer, de Jesse Andrews. Modelo de verão, de Paulina Porescova. Diário de um Adriano Oxigênio, de autor anônimo. O livro dos espelhos, The Book of Mirrors, de A.O. Chirovici. O juiz de Christian Jack. E o casal que mora ao lado de Shari Lapena. As pessoas já falaram, né? Bem, tu leu esse livro? E tem vídeo aqui, tem vídeo aqui de... nesse canal, inclusive. Como se não fosse o suficiente... Temos o terceiro elefante neste kit também. Sim. Esse é o verdinho. Ai, então lembrando, todas as informações estão aqui embaixo. Se já se inscreveu no, nos outros domingos, se inscreve nesse também. Valeu, E tudo certo. Tem que ficar ligado porque ainda tem um vídeo todos os dias de abril, então... Se liga aí, é. a gente vai deixar os links desses livros também aqui embaixo se você é, quiser comprá-los. E tudo que você já sabe, né? Deixa o like, comenta, compartilha com os amigos, com os amigos. E se liga em todas as nossas redes sociais. Valeu! Valeu! Mostra os desenhos. Igual o tipo mais pra frente pra focar no desenho. Que eu acho que aparece. Olha o que vai. <risos> Focou. Foi vai aparecer outra história.